Basicamente a solução ela trabalha com uma tela chamada locações, né, onde a gente deu, onde a gente pode digitar os contratos de uma forma manual ou importá-los através de uma planilha de carga, né, onde a nossa consultoria faz esse esse trabalho de análise, né, e as validações, né, ou seja, no momento que você coloca em, em alguns segundos um contrato modelo do cliente, ah, vamos ver se o sistema tá legal, do, do jeito que tu Vamos ver se a minha metodologia de cálculo está igual à metodologia é, adotada pelo, pelo GESPLAN e tal, né? Como é que isso funciona? Então, é muito rápido da gente ter essa, essa informação dentro do, do sistema, né?